Bolsonaro versus MST, o convite. O povo do assentamento Rosinha do Prado despertou e saiu do PT MST e fez um pedido para o presidente Bolsonaro e seu ministro da cidadania, João Roma. Presidente Bolsonaro, quem está falando aqui são os membros do Casarão Brasil de Teixeira de Freitas, ministro Roma, comandante Rangel, Nabã, Estamos aqui ó, na Rosinha do Prado, hoje é dia 15 de setembro de 2021 e agora são 9 horas e 53 minutos. Hoje foi a reunião aqui dessa coletividade, presidente, ministro. Nós estamos aguardando o senhor aqui, presidente, o senhor aqui, ministro, para entregar os títulos das terras, de, dessa sociedade, dessa comunidade. Nós estamos precisando de ajuda. Que o senhor nos ajude. É Bolsonaro ou não é? Presidente, o senhor teve três votos aqui na última. Três votos. Na Rosinha do Prado, presidente. Estamos na Rosinha do Prado, que é a referência dos assentamentos pelo Brasil afora. Que isso sirva de lição para todos os assentamentos do Brasil afora. Que antes era o lado de lá, o lado oculto. Agora não, agora é transparente, presidente Nós somos Brasil Nós somos Deus E nós somos família, presidente Está aqui Ministro Roma Vem aqui conhecer de perto Eu sei que o senhor é um homem simples, um homem humilde Já temos a sua ficha Sabemos da sua idoneidade E o senhor é o nosso candidato a governo do estado Para tirar o PT do poder Quem é Bolsonaro? Quem é Roma? Levante a mão Vamos com o senhor, Deus, pátria família. Vamos dizer todo mundo junto. Deus, pátria família. Mais uma vez.